Boa noite, ouvintes e internautas que seguem o programa Tempero da Preta na Rádio Negritude. saldo os meus mais novos, saldo os meus mais velhos e peço a benção de todos, de Baralwa Xalá, para que se inicie um programa especial nessa noite de hoje, nesse mês de junho. O mês do amor, né, pessoal? Vamos entrevistar nessa noite a Elaine Almeida Souza, PhD Ambiental da FURGS pós-doutorado em educação na urbs presidente do instituto Apacani e Lorichá, terapeuta técnica uh, in, de integrativas do sus e também vamos ter o pai eduardo de oxalá falando das suas lendas das suas simpatias dos intas, da religião de matriz africana e eu a sua preta conversando com você Falando também dos eventos que nós teremos nesse mês de junho, das empreendedoras, e também falando da receita, o qual a população negra contribuiu com a gastronomia de, do Brasil. Vou falar uma poesia para vocês para começar esse programa de hoje. Acabei de chegar de um lugar. A tabac não, não para de tocar. O corpo vibra, treme, clama, o amor pelos orixás. A cabeça confusa... Acostumada a pensar, hoje desacelerou para assistir o bailado das Iabás. Chama da rainha dos raios tomou meus olhos, sentiu o ombro estremecer e a cabeça relaxar. Renato Almeida, axé, axé para todos nós. Ogunha em meu pai e paieio. Boa noite. Boa noite, Eliane Almeida. Como vai você? Seja bem-vinda ao programa Tempero da Preta. Obrigada, Silvana. Boa noite. Então, já começo aqui também, né? Pedindo licença à nossa ancestralidade, à mãe Senida de Xangô, minha mãe de Bacia e mãe também né, na espiritualidade carnal. E também já agradecendo esse convite, né? Porque eu sou cria da lomba, né? Nasci e vivo na Lomba até hoje, né? Bairrista até o último, <risos> bairrista até o último as pessoas que me conhecem, né? Sou aqui da Vila São Pedro na qual me criei e hoje moro na Parada 25, né, entre a 25 e a 26, e continuo na Lomba. né? Então, a Lomba ela faz parte não só do meu início, né, da minha caminhada enquanto militante no movimento negro, dos movimentos sociais, na universidade pública, mas da minha vida. né? Isso me torna muito orgulhosa de estar aqui hoje na Parada 12, nesta rádio encantadora, né? que é a Rádio Negritude Web. E fiquei hoje conhecendo o seu Wesley, né? Que ele é o produtor aqui, o criador da rádio, porque nós fomos conectadas, Silvana, a partir da rede Ubuntu, né? Aquele trabalho oh, certeza. fantástico, né? Maravilhoso da rede camping, né? Isso, e continua. Que são né? os projetos que a gente necessita, né? Em todo o Rio Grande do Sul, em todos os espaços periféricos, para que a mulher empreendedora, para que a mulher tenha informação da saúde, da educação. Da saúde da mulher, da, do, das relações tóxicas, do mercado de trabalho e das oportunidades. E foi por essas oportunidades que nós temos todos esses ligamentos. Mas eu acredito que também são coisas dos orixás, né, mesmo Com irmã? certeza. E Duas cabeças de oiá aqui hoje ventando. Olha só. Você é forte o programa. Epa, então, e é um privilégio, né? um prazer estar aqui e também conhecendo né, o Eduardo, que vai falar um pouco sobre a questão do panteão africano que muito nos motiva, né? E como é bom estar aprendendo com pessoas que já estão à frente nessa caminhada. E estou acompanhada do meu esposo Adílio também, né? Que Seja é meu parceiro, Boa noite. companheiro, Boa noite. né? E está sempre junto. Então estou aqui à tua disposição. Fale o que quiser, pergunte o que quiser e vamos conversar. Então, Eliane, você é uma mulher com mil e uma utilidades, né? Você está sempre engajada, envolvida na militância criando, estudando, lecionando, que isso é de trema, extrema importância, né? Além da gente ser de matriz africana, eu acredito que a profissão, eu sempre digo isso no meu programa, a profissão professora é a mãe que toda mãe deveria ser. Porque vocês merecem todos os nossos respeitos esse país, o pouco que anda, o pouco que cresce é graças a vocês. E estar trabalhando dentro da pandemia, tudo que vocês estão enfrentando com as crianças, com as crianças, nessa alienação digital que eles estão vindo pós-pandemia, deve estar sendo bem difícil dentro das salas de aula, né? É, inclusive assim Silvana, todas as profissões passaram por nós né então quer dizer os médicos, dentistas, engenheiros, carpinteiros, pedreiros, todos esses profissionais que estão aí hoje né, neste vasto universo segurando, sustentando o nosso Brasil, Passaram pelos seus professores. E, infelizmente, a nossa categoria é que tem ganhado menos, né? E tem sido menos valorizada ainda. Porque Neste nós país. temos esperança, né? Neste país. Não podemos porque perder não... nunca esperança. É. é ano político, pessoal. Estou sempre falando para vocês. Vamos ter consciência com o voto. É, despertar, né? O, olhar para esses coletivos. Né? Atualmente, eu integro o coletivo Vonete Carvalho, que é um coletivo de cinco mulheres negras, né? Desde quilombolas até as mulheres que estão não só na periferia, mas em outros espaços e como é bom você trabalhar com essa equipe que está buscando né, olhar de novo para as políticas públicas, né, para aquilo que a gente vem perdendo a rodo num, num desgoverno, numa avalanche que está muito complicada. Então a gente precisa se unir cada vez mais e contar com essas pessoas né, que nos representam. Elaine, qual a importância da Lei 10.639 e como ela deve ser implantada dentro do nosso país? A Lei 10.639 foi criada no dia 9 de janeiro né, de 2013 pelo nosso ex-presidente Lula. Ela veio, veio a partir do encontro de Durban, em 2001, na África do Sul, onde o Brasil foi signatário. Né? E aí o que aconteceu? Voltaram de lá com um tema de casa. Olha, a denúncia foi muito grande pela ONU. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E Comprometidos com essa pauta, então surgiu né, a partir ali do, do momento, porque foi no FHC o encontro de Durban, mas em 2001, quando o Lula assumiu, já veio com esse propósito né, de implementar a CEPIR, que foi a Secretaria Especial de Políticas da Inclusão Racial. E essa secretaria esteve à frente de Matilde Ribeiro. Matilde, maravilhosa. Né? Maravilhosa. Né? Ela que quando a gente teve o problema da intolerância. Ela estava dentro do Floresta Aurora quando ela nos atendeu. Todos os terreiros de matriz africana, ela e o nosso ex-deputado o, o, o Portilho, gostaria Edson de mandar um, Portilho, Edson Portilho gostaria de mandar um beijo para ele. É Foi religioso. de extrema, extrema representatividade e defesa para a gente poder exercer a nossa religião. Né? É. Então, assim, na condição de militante, né, eu fiz uns ensaios ajudando a contribuir na escrita da da lei. Só que depois, na Universidade Pública, quando eu ingressei no mestrado, foi um pouco para implementar essa lei dentro de um quilombo e de uma escola, achando que já tínhamos né, a implementação da lei e, para surpresa, não tínhamos. Então, o que aconteceu aí? Nós começamos a ver que ainda precisava de muita força, de muitos professores, de muito compromisso, porque muitos acreditavam que a lei era de, de, para falar dos negros para com os negros. Então, a gente começou a desconstituir isso, né? Porque ela é um poucos. conjunto, né? É para os é. negros, é para os quilombolas, é para os ribeirinhos, é para os indígenas. Sim, ela é para toda mais, ela a classe que não tem Ter acesso a esses tratamentos tão naturais, que é de extrema importância às vezes, muito mais barato para a sim, população do que a gente está bancando aí grandes empresas né, de medicamentos. E muitas coisas as pessoas até têm no seu quintal e não conseguem identificar, né? que é o caso das panques, que são as plantas alimentícias não convencionais, que servem para você consumir né, ela como alimento, também chás, ervas, banhos, como você falou. E muitas vezes as pessoas têm muito pertinho e não consegue entender para que que serve, né? Ah, eu então vou te nós trazer temos aqui a segunda vez várias... a segunda prova para a gente fazer para mostrar para os nossos. Sim, nós fizemos oficinas de punks ali no instituto também, né? Eu, meu esposo e a minha mãe. Seguida a gente traz grupos de pessoas para ensinar como que elas podem. Não é, não é trocar o seu alimento, é inserir na sua alimentação as panquecas. Ninguém pede para parar de comer o que elas comem, mas no momento que elas conseguem colocar as punks na sua alimentação e ver que estão mais nutridas com proteínas, vitaminas, sais minerais, elas comem não só menos, né, menos carboidrato, menos isso, menos aquilo, mas se sentem melhor alimentadas. Então, a gente ensina... As pessoas, como colocar esse alimento no seu dia a dia? Porque não precisa também de tanto Mais faz, saudável. Né? Mais um saudável. vasinho você já planta um pé de né Um vasinho você planta um pé de baleeira. Você... Então, assim são questões fundamentais para inserir no seu alimento. e Isso né? é de importância, ouvinte internautas da Rádio Negritude. Dentro da escola, a partir do momento que a professora pode introduzir isso, ensinar dentro do seu bairro, ensinar para a sua comunidade escolar... Até a criança traz para nós de uma forma mais carinhosa e os pais entram no ritmo. Com certeza. É de extrema importância esse é. conhecimento. Então fala para nós, Elaine. Fala para preta. Como é o Instituto Apacani? Então. E o da onde ele surgiu? Ele é bebê, né? Ele surgiu ano passado dentro do olho do furacão da pandemia na nossa Mas casa. Na pandemia, pandemia. Sim. Lembra, sim, né? O sim. pessoal entregava Muito. o seu produto. Porque né, né, eu quilo de eu, alimento. Modéstia, parte se eu posso falar, foi a minha sugestão que eu Nossa, dei nossas, nos nossos encontros. Que eu achava de extrema importância, que muitas empreendedoras não estavam vendendo e eu ficava preocupada. E dentro das comunidades, muitas pessoas não estavam tendo acesso ao alimento. Hum. E se nós, como empreendedoras, como a gente dava a entrega se é. a pessoa que estivesse comprando a gente doassem um alimento um que a gente podia reverter. E todo o coletivo também foi pensando junto. É, e daí. foram muitos quilos de alimentos, não foram poucos, entende? E foi numa época muito importante, porque muitas pessoas deixaram de acessar a comunidade e elas também não podiam sair para vender o seu artesanato, né? para não se arriscar, para não se contaminar. Que foi o que aconteceu com os terreiros. Então, os terreiros As também. As mães de santo, eu comecei a juntar alimento, porque eu soube de uma mãe de santo, que eu não vou citar o nome dela sim, aqui, sim. uma senhora de idade, na Vila São José, ela com três netos passando fome. Nossa. E aí ela não podia passar a velhinha dela, Sim. receber um achezinho de uma benzedura, é. não podia fazer nada para conseguir dinheiro. E ela, aposentada, vivendo ali sozinha com os três netinhos, passando necessidade. É. O que, que eu fiz? Juntei um coletivo, juntei alimentos, comecei pessoal, a distribuir pessoal. pessoal um é, Elaine, eu queria perguntar para ti como é ser uma mulher. E a Lorixá de matriz africana? Olha, eu acho que a partir do momento, né? Já faz muitos anos, mais de 30 anos, que eu ingressei na religiosidade de matriz africana, eu Fiz um renascimento, né? eu fiz uma conexão com a minha essência, né? com a minha ancestralidade, e, e isso só me fortaleceu. Então, eu acredito que ser, hoje tenho o meu terreiro, né? continuo também no terreiro da minha mãe, Senira de Xangô. Ela mora na 13, tem o terreiro dela na 13, e nós temos o nosso. Qual é o lado de vocês, Elan? Nossa é Gege e Jechá jexá. eu jecha. sou GGxá com gente. Olha, Essa frases é da legal. preta. A senzala de Porto Alegre é deste tamanho. Bem não pequena. tem o negro que não conhece o negro do fulano do Maia negro, é, do outro negro que conhece todo mundo. É uma rede, né? É, é uma, uma senzala rede. muito pequena. É todo mundo rede. é todo mundo. Mesmo sendo cada um de uma matriz, não tem o um negro que não conhece o outro negro. É, eu sou dessa, dessa origem, dessa linhagem, como a gente chama. E como né? tu te sente sendo uma mulher de matriz africana? Como tu te sente. Em poder expressar dentro do teu sagrado a tua fé, a tua força, porque as pessoas não entendem. Mas nós temos uma vida par paralela. Sim, né? sim. O Orixá, ele se apresenta para gente, às vezes na, na, na expressão de um animal te desviando sim. de alguma coisa. Sim. O Orixá se apresenta para ti como uma pessoa branquinha sentada para ti do lado, dentro do ônibus e te fala uma mensagem que tu está muito triste e aquilo conforta o teu coração. Com o Orixá, ele. É o vento que bate, às vezes, para dizer para ti assim, acorda, tu tá viva? Tu é, tá viva está viva? Verdade. Eu, para mim, filha de Oiá, hoje estar aqui com a família Negritude, Rádio Negritude, eu me sinto de extrema importância, porque é um conhecimento novo, é, é, um, é uma nova etapa na minha vida... E a gente tem tanto que conversar que nós vamos para os comerciais <risos> e depois o próximo lá tá tá tá. Um beijo. No ar, programa Tempero da Preta. Muita música, entrevista, variedades, religiosidade, claro, gastronomia. Programa Tempero da Preta, apresentação Silvana Cardoso, produção Rádio Negritude Web. de mulher para mulher de segunda a sexta na